Quando os alunos desistem do curso de inglês, as maiores desculpas que eu escuto são essas. Ah, teacher! Demora muito para aprender inglês! Tem gente que aprende inglês em 2, três anos. Você acha muito? Todo esse tempo? Quando é que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil? Três anos atrás, né? Hoje já é 2017. Passou voando. Quantas vezes esse ano você já viu uma criança de 2, 3 anos e pensou assim nossa, como ela cresceu, porque há dois, três anos atrás você tinha conhecido essa criança bebezinha, né? E agora ela tá aí, ó, grandona. Passou voando o tempo, né? Passa rápido, meu filho. Ou então escuta essa aqui. Ah, teacher, eu não tenho tempo. É difícil conciliar família, trabalho, filhos, faculdade, etc, etc. Gente, eu sei que a nossa vida é toda corrida, toda atribulada. A gente vive em uma sociedade... Uma sociedade onde o tempo é algo valiosíssimo e, e, e o tempo é algo cada vez mais escasso. Mas se você não arrumar tempo para o inglês agora, depois você vai sofrer as consequências. Escuta o que eu estou falando. Se você não aprender inglês agora, no futuro, você pode perder uma incrível oportunidade de, de emprego, uma oportunidade de fazer negócios com outros países, se você é empreendedor, sabe? Trabalha com exportação de produtos. E você pode deixar de interagir com pessoas e conhecer várias pessoas que podem agregar na sua vida. Vai que você se apaixona por um gringo, uma gringa e você não sabe falar inglês. Não vai saber falar a língua deles. E aí, como é que fica? Não vai rolar o um amor sabe não vai dar certo yeah, é verdade quer um exemplo você se lembra daquele fã da kate perry que subiu no palco e não conseguiu interagir com ela porque não sabia falar muito bem inglês oi <risos> costumes selfie aquele cara deve se arrepender até hoje de não ter aprendido inglês antes. Ele poderia até ter conversado mais com ela, sabe? Interagido ali com a Katy Perry, pô, a do dele tá na frente ali. Meu querido learner, aprenda inglês hoje mesmo, ok? Daqui dois, três anos, o inglês vai aparecer na sua vida. Ah, vai! Uma hora ou outra ele sempre aparece, meu amigo. E aí, você tem que estar preparado. Like nesse vídeo se gostou. Se não gostou também, não tem problema. Deixa um dislike e a gente continua amigo, beleza? É muito importante pra mim a sua avaliação. What's up, learners? Para você que ficou até o final desse vídeo, deixa eu te dar os meus parabéns, congratulations, pois você é um inscrito de verdade que prestigia este canal com a sua audiência. Thank you very much. Thank you. E eu tenho um convite muito especial para você. Entre os dias 21 e 25 de agosto, eu vou realizar um evento online chamado Inglês na Sua Vida. É um evento 100% focado no aprendizado de inglês para o público adulto,